Oi, Jamers, tudo bem? Eu sou a Erizu, aqui pra mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar a vocês como entrar na sua conta uh, do Animal Jam Clássico pelo fim Sim, gente, ainda tá, ainda tá dando pra jogar, mas de vez em quando o jogo buga e você tem que fazer o processo tudo de novo. Bom, antes de tudo, se esse vídeo te ajudar, uh, inscreva-se no canal, por favor, deixa o like, compartilhe com seus amigos que também jogam Animal Jam Clássico, pra poder ajudar eles também, pede pra eles também se inscrever no canal pra dar uma forcinha. A meta do canal é... Pô, a meta do canal vai ser 20 likes, tá? Se quem puder aí ajudar, eu agradeço muito. Então, vamos aqui entrar no, no Puffin. Vocês vão pesquisar no Puffin Animal Jam. E sempre que vocês pesquisarem, vai aparecer essa página, né? Pedindo pra você... Entrar pelo computador. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão apagar tudo isso e vão colocar www.animaljam e vocês vão esperar aparecer essas opções aqui. Então, vocês vão clicar... Vocês vão testar em uma dessas. Ou essa que tem aqui, ó. Rabicombe". Vocês clicam. E, gente, o Animal Jam já vai abrir para vocês. Nessa página inicial, vocês vão clicar em acesso. Eu vou colocar minha conta. Volto já. Bom, depois que você se logar com a sua conta... É... A sua conta vai começar a entrar... Às vezes ela vai ficar assim, mas é só você recarregar a página de novo. E pra você continuar jogando, gente, por fim vai te dar uma opção de assistir o vídeo se você quiser continuar jogando. E o que você faz? Você vai assistir o vídeo. Bom, gente, eu não tava tentando, então eu fui testando, testando. E agora que voltou, ó, posso assistir a propaganda. E o que? O AJ abriu. A gente pode jogar de boa, gente. Sem interrupções e também, né, é uma vantagem. Pra quem não tem, infelizmente, né, o um notebook. E o meu notebook queimou. <risos> no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês, tá? Como o meu notebook queimou. E tá dando certinho pra vocês. Então, gente, por favor, deixa o um like, por favor, inscreva-se no canal. Uh, comenta se isso, se isso te ajudou, tá? O meu puffin é o puffin da Play Store, não é o Pro. Uh, o Pro não tá mais funcionando, tá? Se você for tentar baixar pela, pela Pitoid, ele não vai mais funcionar. E, tipo, comenta aí, né, o que você achou, se deu certo com você. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Obrigado e fui.